Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 369 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Revelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos fazer a prévia, vamos tratar do UFC 286. É isso que vai rolar na Inglaterra no próximo sábado, mais um pay-per-view, segundo pay-per-view do mês de março, né? O mês de março tá recheado, em que Leon Edwards lutará em casa e tentará defender o cinturão contra camaru Usman. Será que o pesadelo nigeriano retoma? Tem também uma luta da década, né? Justin Gate Rafael fizev entre outros contornos. E para isso temos o time caseiro completo aqui. Começando por ele, Lucas Carrano, o nosso Shake do Bahrein. Nem do Shake que está no bico do corvo, né, Carrano? Tá mal, é. quase pereceu nas últimas horas. O que, que tá acontecendo? Te envenenaram no Bahrein, Carrano? Pô, fala Renata, no sexto round, cara, pois é. Eu estou aqui para a base de Levanix, que é o famoso Levof. Fluxacina de 500 miligramas. Se tiver algum médico aí é, ouvindo o podcast, por favor, comente aí se, se o doutor aqui me receitou um remédio legal, porque eu tava com a garganta é, inflamada esses últimos dias e, porra, me... O doutor Naquele machucou tua né? garganta, Carrano? Não, não. O doutor passou nem perto <risos> da minha garganta. Aí, tava tão, o negócio tava tão feio que eu tava eu cheguei pra consulta médica, sentei lá, aí ele me perguntou o que tá acontecendo, eu contei pra ele mais ou menos, porque eu tinha recuperado a voz, porque eu acordei com a garganta inflamada e não tava conseguindo falar. O que pra mim, eu falo pouco, né, é uma tragédia, sem precedentes. E aí, ele perguntou... Cara, eu abri a boca um pouquinho assim, o maluco bateu a lanterna do outro lado da mesa, ele falou, é, tá bem ruim mesmo, viu? Daqui eu tô vendo. E aí, ele me receitou lá um antibiótico, uma porrada de coisa... Estou aqui medicado, mas enfim, se eu falar alguma bobagem aí, ou se eu errar minha previsão, é bom pelo menos que eu tenha uma desculpa, posso falar que eu fui drogado contra a minha vontade e que por isso estou falando em sanidades. Carrano, ah, alguma opinião sobre o homem que preencheu o seu buraco, o Leandro, que já foi <risos> pessimamente apelidado? E, e, esses membros do Seixão são um bando de animais, né? Já apelidaram o rapaz de editor calvo. Você tem alguma editor... opinião sobre o Leandro ainda? <risos> eu tenho. Não, pô, o Leandro o, o Leandro que eu, eu chamo de Gustavo, né? Gustavo, não? de que, que eu tava chamando ele? Tiago, Tiago, Tiago, eu chamei ele de Tiago, ele vai editar esse podcast e ele vai porra, vai me, me arrebentar todo no podcast, fazer hum. eu falar coisas horríveis, que eu, eu chamei é. ele de Tiago várias vezes. Você também, pô, pelo amor de Deus, não posso falar nada, respeito o enfermo, pô. Bom, segue, do... oh, e temos ele aqui também, o galã de Niterói, o nosso querido 01 da MMA, que nos encontramos na última Sexta-feira no LFA, em Cajamar, André Azevedo, que também tá no bico do corvo, né? Outro que vai não tem expectativa de vida nessa rotina dele. Acho que mais uns cinco aninhos já, já bate as botas, né, André? Como vai? Pô, se não bater as botas, eu vou estar vou, vou tá aparentando aí uns 80 anos de idade, né? Pegada forte. Mas estamos aí para isso, né, cara? Estamos aí para isso. E daqui a pouquinho os filhos vão crescendo também. A, a situação acalma, a né, cara? As noites sem dormir são, são bravas, né? Com duas crianças... É fácil, trabalhando pra caramba Abraço aí pra, pra todo mundo Melhoras, pô, o carlinho tá, tá ruim aí Tá com a garganta ruim, né, cara? Brabo. Tô no Rio, né? É, pois é, mano. pois é. Eu tô no Rio aqui, vim, a gente veio comemorar o aniversário do Léo aqui com os amiguinhos da antiga escola dele, uma família que ficou aqui no Rio. E aí agora tô... o áudio não tá lá, essas coisas, né? Que eu tô sem meu microfone profissional aqui. Tô falando do telefone direto, mas na vai dar da pra Casa da sogra, gente... né, André? Casa da sogra, exatamente. Vai vou comprar um do... microfone aí eu... pra deixar na casa da sogra do André. Dá condição de trabalho pro, pro trabalhador, pô. Tem que deixar é, qualquer já... um dos 18 endereços registrados do André tem que ter um microfone profissional. Um profissional desse calibre não pode trabalhar com equipamento improvisado, não? Não é? Eu já tô reclamando que a internet dela, de vez em quando, falha, que o Wi-Fi meio vagabundo aqui, já reclamei, né? Após fazer minhas necessidades da manhã aqui de porta aberta, porque a casa da sogra é assim, né, cara? A gente não respeita, né? Faz cocô de parra é, aberta, pega para pegar o senhora, papel... Essa senhora deve gostar muito do André, cara. Olha, <risos> que mala, como hein? Como um filho, como um filho. É. <risos> pois é. E não sei quanto foi rápido, né, cara? O evento do LFA bom pra caramba, porrada com meu, um 5 em Cajamar, a gente conversou rapidinho, que eu já tava metendo o pé, que no dia seguinte tinha um UFC pra botar no ar cedo, né, Renato? É, verdade. Coitado, eu fiquei até com pena do André, cara. O cara tá na transmissão, o cara tava em transmissão desde uma hora da tarde, terminou o evento ainda, você e o Caio Borralho ainda fizeram, quase mais uma hora de, de pós-evento, eu falei, meu Deus, o que, que tem pra falar mais? E aí saiu, ainda tinha que bater papo. Então, André, coitado, tá, tá, tá no osso, mas vamos cair dentro aqui do fc 286. Porque eu quero lutar com o Chuck aqui. André, começar contigo porque é uma cria do LFA, né? O Gabriel Santos Mosquitinho, 26 anos, 10-0. Nocauteou as duas últimas lutas no, no LFA, a última em 28 de janeiro. Você já estava transmitindo o evento. Agora, campeão peso pena, super promessa. Ele é né, jovem ainda, cearense. Só que vai pegar um rabo de foguete tremendo, né? Aceitou essa luta semana passada até para entrar no UFC contra o Leroy Murphy, o milagre inglês. Inglês, luta em casa 11-0 com 7 nocautes. E aí, André? É, no card principal, né, cara? O moleque vai estrear no card principal, Bruno. É, eu tenho quase certeza que acho que é a sexta luta Não, de cima para baixo. rebaixaram a luta. Rebaixaram a luta ah, pro, pro preliminar. É. Prelim... Acho que o ah, Leandro Murphy tá, ia lutar eu... no principal e aí eles meio que meio que trocaram aqui a ordem, acho que se eu não me engano vai ser a última luta do, da primeira parte da televisão. A luta principal do card preliminar, né? Então, o que acontece? Cara, conheço o Gabriel, narrei a luta dele de cinturão do LFA contra o Zé Delano, que é um lutador bom lutador, Zé Delano, experiente. Cara, esse moleque é completo e o que me chama a atenção, ele é cearense, mas hoje ele treinou lá na Evolução Thai no Sul, Curitiba. Hoje ele tá treinando na Atos com o Davi Ramos, o Toquinho, com a galera aqui no Rio de Janeiro, né? É chamou a atenção desse rapaz Além das habilidades técnicas, né? Porque ele é muito completo. Ele é um peso pena grande, ele é alto. E não é muito alto, mas é um peso pena alto. Não, e eu vi a, que ele cabeça... tem... André, pera aí, desculpa. Eu vi aqui ele tem 1,75m. Então, quando tiver 1,75m, se refira à altura ideal do homem alfa. Bom, boa altura. <risos> do homem alfa moderno. É, eu não falo alto porque os hábitos tinham 1,85m, né? Mas 1,75m uhum. é alto para 66kg, né? Então, ele... A cabeça dele, cara. O moleque é muito focado e... Tem a cabeça diferente, assim. Só um caso rapidamente para ilustrar isso. Eu estava no café da manhã do LFA no sábado, né? No, aliás, na sexta-feira, no dia da luta. Ele ia pegar o Delano. Sentei na mesa, por acaso, na mesma mesa do Delano. Fiquei batendo papo com o Zé. E aí, Zé? Eu fiz a pergunta assim. E aí, Zé? Como é que foi a noite? Ele, ah, foi boa, tudo bem, Comi bem. Aí quando eu tava saindo do café, o mosquitinho tava chegando no buffet pra fazer o, o prato dele, né? E eu fiz a mesma pergunta pro Gabriel. Falei assim, Gabriel, e aí, como é que foi a noite? Ele falou assim, bom o suficiente pra ser campeão hoje, sacou? Moleque sagaz, assim, esperto e... Você vê que é um cara, uma energia, assim, pra frente, sabe? Então, eu tô, tô na expectativa e tomara que ele faça uma boa luta contra o, o Lerone. Falando em brasileiro pegando o rabo de foguete, ô oh, Carrano, a gente tem o, o Jafel Cavalcante Filho, é de Juazeiro, na Bahia, o apelido é Pastor, 29 anos, da Nova União, 14-2 no MMA. Entrou pelo Dana White Contender Series, é produto do Chotô, né? É evento do Dedé Derneiras. E vai pegar na, na estreia dele no UFC Mohamed Mokaev, né? O Carrano, 9-0. E aí? Os brasileiros estão tão em, em, com abacaxi no colo. Rabo de foguete, né? O, o Jafel vai pegar possivelmente uma das grandes promessas aí que surgiram recentemente. Nas categorias mais leves, certamente uma da, das principais promessas, né? Bicampeão amador, mundial amador. Invicto no MMA amador, invicto no profissional, Mohamed Mokaev. Um estilo que lembra muito o o no Magomedov, né? Até pela, pela forma como amassa os adversários e tal. Ele, obviamente... Tem passado mais dificuldade à medida que os desafios foram se intensificando, mas é, é o lado A dessa luta, até a luta em casa. O brasileiro, inclusive, os brasileiros parece que estão sendo. É, é, é o outro lado da moeda, né? O que o brasileiro passa aqui no. O gringo passa no Brasil de vir aqui e ter que é, ser casado contra um, um, um brasileiro que, às vezes, perigosíssimo, é o que está acontecendo com ele. Se vencer, porra, não vou nem dizer, né? Não é a melhor estreia possível, assim, de longe seria a melhor estreia possível para ele, bater um cara que está sendo cotado aí para, por muita gente, como futuro campeão, talvez até já aí no próximo ano, talvez no máximo daqui a dois anos, com possibilidade, inclusive, de ser um dos mais jovens da história, né? Ele é um cara muito novo ainda. Tem um longo caminho pela frente, o, o Mokaev. E vai aparecer como favorito, certamente. A outra luta também, fica de olho nesse Sam Patterson, viu? Esse moleque também já vi ele lutar algumas vezes. Lutou aqui no Brave, lutava lá na Inglaterra. É bom lutador também, vai enfrentar o Yanal Ashmos na luta seguinte essa do Mokaev, só pra, pra não deixar... Eu curte medidas, o Yanal, Carrano? Não, não. Nem, nem Yanal, nem Yavaginal, nada. Deixa que eu falar. isso, Carrano? Tô falando não, do nome não do não cara. Que Vai que, que, que cortar... Vai ter que cortar essa parte. Que baixaria. Vai. É outro. <risos> Vai que eu tô fazendo aqui a musiquinha UBG. o BG. É o futuro, é o milagre. Esses apelidos ingleses são, são bem batidos, né? Mas o André, temos Marvin Vettori retornando, né? O Marvin Vettori que até agora só perdeu pro Adesanya e pro Robert Whitaker nos últimos quase sete anos. Ou seja, é aquele cara, né? Barra todo mundo, mas não consegue passar desses dois, que também ninguém consegue. Só que agora ele vai no, no alto risco, baixa recompensa, pegar o, o Georgiano Roman Dolizzi. E a Georgia tá em alta, né? O, o, o Merado Valesvili fez o que fez com o Pioterjan. O Doliz é o nono do ranking, vem de quatro vitórias consecutivas. Nocauteou o Jack Hermanson, nocauteou o Phil House, nocauteou Cal da Caos, Mas é um grande salto em termos de competição. Você acha que o Dolizzi é tudo isso ou o Vitória é favoritíssimo? Cara, não acho que o Doliz é tudo isso, mas também não acho Acho que o Vitória seja favoritíssimo porque também eu não acho que é tudo isso. Eu acho que são dois lutadores medianos, dois lutadores que não lutam bonito. E eu vejo essa luta, posso errar assim, feio, mas eu vejo essa luta sendo aquela luta de três rounds de grade, luta amarrada, sabe? Ninguém querendo se expor muito. Eu acho que são dois caras que fazem muita força e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Dois pesos médios grandes, fortes e fazendo essa, essa luta de grade, essa luta encardida, ninguém querendo errar ah, e, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas, cara, não arriscaria botar esse favoritismo todo no vetório, não, cara. Não arriscaria, não. Acho Ô, que isso é que Car vale. Carrano, alguma coisa a comentar do retorno de Gunnar Nelson, que não luta... Quer dizer, ele lutou em 2022, né mas de 19 até agora, ou seja, nos últimos quatro anos, ele fez só uma luta com o Takashi Sato. O que, que perdeu? Perdeu o tesão, o Gunnar Nelson? O que, que acontece? E o que, que você acha desse casamento com o Brian Barberena, que é um, é um, é um verdadeiro funcionário né, do MMA? né Luta Malu... cinco vezes por ano e vem de derrota para o Rafael dos Anjos em dezembro. É o, o casamento de opostos, né? O Brian Barberino que, pô, se pudesse. Ele luta com. três vezes na mesma noite, né? Luta com o colega lá no. Enquanto está aquecendo, com o segurança, estão levando ele pro todo, e com o adversário lá dentro, se bobear, ainda, tem, ainda luta com alguém na saída, no estacionamento. E o Gunnar Nelson, que parece ser, né, aquela. Ele. ele parece que representa muito bem aquele estereótipo do que já foi bastante para quem curte Fórmula 1 e tal já foi muito repassado aí por Kimi Raikkonen, Mika Häkkinen, o pessoal ali da Finlândia ele é islandês né, não é da Finlândia, mas os nórdicos ali que tem aquela coisa meio blazer. -bla -bla o Gunnar Nelson não é o cara mais de sangue quente que a gente conhece, e isso acho que fica meio representado pela forma como ele parece que tá meio. Se lutar bom, se não lutar também não tá bom. É, aparentemente o fio da meada aí, né, o, o, o trem da história passou no, no que disse. que o André tá na casa da sogra, ele quer fazer um comentário, só que a internet não ajuda. Vai, André. Não, eu ia falar que o cara tem o carisma de uma porta giratória do Banco do Brasil, pô. Resumindo, né? O cara não... Porra. Sabe qual é a minha impressão? A minha impressão é que ele perdeu pro Leon Edwards, perdeu pro Durinho e desanimou. Falou assim, ah, pô, se eu não tô aqui pra ser melhor, vou ficar cumprindo tabela. Aí o cara entrou numa... Um... É, começou... o trem da história passou, cara. É. Assim, não dá pra imaginar. Muita gente até pensava que ele poderia ser um cara que ia chegar. Ser campeão é difícil, né? Bastante unilateral, mas... Talvez até, quem sabe, fazer um time Eliminator, uma luta um pouco mais acima ali. E, pelo visto, nem isso vai acabar rolando. e Me parece que agora tá ali, lutando quando... Ah, se diverte, obviamente, lutando, né? Curte. Então, quando dá, aparece uma oportunidade legal, principalmente nesses eventos que são ou na Irlanda ou na... no Reino Unido, que é mais perto de casa, né? Ele mora e treina na, na Speed Island... Parece ser um, um, o que mais interessa ao Gunnar Nelson, mas é, virou esse tipo de lutador que tem, que tem horário e local para lutar bem claramente, né? não aparece em qualquer carro. Não é um funcionário do UFC, é um funcionário do UFC quando diz respeito ao mercado europeu, ali mais para essa região uh, da, das ilhas ali da, da Grã-Bretanha. É, e aí, na sequência, a gente tem uma luta que não tem como ser ruim, né, já é candidato à luta do evento, luta do ano, eu ficaria chocado se não fosse a luta do evento, tem que acontecer alguma coisa muito espetacular, mas Rafael Fiziev e Justin Gates não tem estratégia, não tem plano B, são, é basicamente uma colisão de carros, né, o Justin Gates é um wrestler All-American que deixa o wrestling em casa, se recusa a fazer wrestling no MMA, se eu não me engano, desde a quarta, quinta luta profissional, ele não, ele basicamente não tenta queda, a não ser quando ele tá muito enrolado lado sendo nocauteado né é, e o Rafael Fiziev é um campeão de Muay Thai tem uma defesa de queda excelente se precisar a gente viu contra o Rafael dos Anjos mas que vai ser né os dois só marcham para frente nenhum contra golpeia é muito bem primeiro é difícil essa luta ter qualquer variável que não seja porrada franca e número dois é difícil essa luta chegar até o fim né? pessoal reclamando, ah, mas pô, tinha que ser cinco rounds, isso não vai durar cinco rounds, né? Eles foram trocar porrada franca, o Fiziev e o Gate, alguém vai cair. O Fiziev é favorito, porque, né, tem todo um background no strike, tem dezenas de lutas de Muay Thai na carreira, e o, e o Gate, assim, também, no boxe dele é bom, luva de quatro onças, se pegar derruba. E aí, André, você acha que o, o favoritismo na teoria do striker mais refinado, que é o Fiziev ou aqui é briga de foice no escuro? Não, eu acho que o favoritismo é do Fizev, tá? Por conta do jogo que o Goethe gosta de fazer, prefere fazer, que é trocar. E aí, nessa briga de força aí, nessa troca, o Fizev tem mais armas, é mais habilidoso e tem poder de nocaute também, né? Se o Goethe fosse um cara que investisse um pouco mais nas entradas de queda, ele tem um, um, um excelente wrestling, mas como você mesmo disse, a gente já viu várias vezes, ele simplesmente não usa, porque tem medo de cansar, né? Ele mesmo disse que, que se cansa muito com isso, mas acho que ele perde uma grande oportunidade de botar o wrestling para jogo e vencer as lutas. Então acho que muitas lutas que ele acaba perdendo é porque ele não, não faz o jogo que ele deveria fazer. Se ele resolver fazer mais uma vez isso e mostrar o seu QI de luta reduzido, ele tem grande chance de ser nocauteado. Mas também não duvidaria que fosse, que fosse uma luta extremamente violenta de três rounds, tá? Porque são dois caras que aguentam porrada também. Só que nessa troca, você tem um Goethe que bate muito pesado, mas você tem um Goethe que tem um queixo já combalido. Então nessa eu acho mais fácil o Goethe não encontrar o Fize Fizia se movimenta muito rápido e fiz heavy botar o jogo dele em prática e acabar nocauteando o Goethe. Então, eu vejo favoritismo uma vitória por nocaute do Fizev ou uma vitória por pontos do, do Fizev. Nesse caso, eu não consigo enxergar a forma do Goethe ganhar, a não ser que ele venha com uma estratégia completamente diferente que o Fiziev não espera, que é usar o wrestling. E aí, se ele consegue derrubar no primeiro round e botar a mão dele dura do jeito que é pesadíssimo por cima no round and pound, aí ele tem chance de, de vencer. Porque uma coisa é assim, ah, o Fiziev tem bom de, boa defesa de quedas. Beleza. Vai, tra, vai lutar com o Rafael dos Anjos. Por que ele vai pensar? Pô, claro que o Rafa vai querer me derrubar. E aí você vai com a defesa inquieta de se preocupando com aquele fundamento. Agora, contra um Guett, ele já vai assim, ah, cara, o cara não derruba ninguém. Ele vai vir pra trocar comigo. E aí você tá, você, perde, você pega o desprevenido. Então, se eu fosse treinador do Goethe, coisa que não sou e tô longe de ser, eu iria com a estratégia de derrubar dessa vez. Ah, mas não é só não trocar. Vai, né? Não vai. O treinador dele é de boxe, sim, sim. é o Trevor Wittman, ele não gosta. Sei lá, o Gate é estranho. Ah, esse moleque cara. é um desperdício, cara. É um desperdício. Esse moleque podia estar muito mais longe podia tomar muito menos porrada do que ele toma, se ele, se ele usasse o wrestling, cara. É, eu, eu acho mó viagem, cara. Mó, é. mó viagem. E o Gate vem fazendo a dança da galinha constantemente, né? Ele é, foi claro. nocauteado pelo charge levou o knockdown do Chandler, levou o knockdown do Ferguson, foi finalizado pelo Habib, então né não é hum, também o... 34 anos, né? O André falou sobre entrar pra trocar e eu acho até generosidade, porque na maioria das vezes a estratégia do, do Gate não inclui, não necessariamente, trocar ele pega muito do playbook do Homer naquele episódio dos Simpsons que ele luta contra o Dredrick Tatum, né, que é o Mike Tyson, que ele não podia falar o nome dele. Que o Homer chega lá, fica parado, e a estratégia dele é ficar tomando soco até o cara cansar. E depois ele vai só empurrar o adversário, só que contra o Tatum, que é pô, um lutador de ótimo não funciona. E parece que a estratégia do, do Gate, muitas vezes, é isso: ele entra com o exposto, né? Cabeça aberta contra um cara do nível do, do Fizier E já ficou claro nas últimas rodadas também, dano acumulado, um nível de competição mais alto. É, esse, esse volume de exposição dele é muito grande, né? Não é só, pô, vou entrar pra trocar e vou e bate-sai. E... Não é, cara. É entrar e plantar o pé no chão e rodar o braço, né? Não, não, é, não é necessariamente também uma, uma trocação muito Técnica, é abaixar é o queixo e levantar a mão, pô. Não tem é, mais nada. vocês já viram como é que ele tá, como é que ele tá, ele falando? Eu acho que ele já tá com com é. ela já, de, de, de, de, de tanta concussão. Fala meio babando, meio... A língua maior do que, do que a boca, é. <risos> é, bom, é o punch drunk, né? O bêbado de socos, como disse o americano. É, é, mas, cara, sei lá. Bom, vamos Mas, ver, Mas se vai né? ser divertido a luta, vai ser, né? Isso aí é inegável. Pô, se essa luta for ruim aí, é que nem... É, pô, Chandler, é papo de, de parar mesmo, não casar mais estilo de luta, porque essa aí é daquelas que, desde quando anunciou, já se sabe que vai ser o um lutão. É, e o Gate é o terceiro do ranking, o Fizev é o sexto. Se o Fizev passa, fica ali muito próximo do Tyroshot. Talvez só faltaria uma luta com o Puri, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver, vamos ver a luta mais importante da carreira dele. E não é impossível também o Gate nocautear o Fizev, Ev já foi nocauteado pelo Magomed Mustafa Ev, que não é campeão mundial de Muay Thai, mas acertou o golpe certo na hora certa e derruba, né? Lua de quatro onças é um terror. Mas na luta principal, gente, a gente tem a, a ter, o terceiro encontro de Leon Edwards e Kamaru Usman. Como é que foi o primeiro? Usman, wrestler, botou para baixo três rounds, pontuou, bonitinho, ganhou. Como é que foi o segundo? Usman não, não se deu bem no wrestling no primeiro round. O, o Leon Edwards venceu, né? Conseguiu até ir bem no chão. É, só que aí a água mole em Pedra dura, o Usman insistiu, levou o segundo, levou o terceiro, levou o quarto round, tava levando o quinto, matou o jogo do Leon Edwards com queda, com grade, né? Com aquela imposição física do grappler superior. O Leon Edwards não conseguiu a, a, a, a, a continuar, né? Defendendo. A luta parecia absolutamente dominada até que aquele chute alto espírita é, nocauteou o Camaro Usman. Então agora temos duas vertentes de pensamento aqui. A primeira vertente é, pô, o Usman dominou ele na primeira luta, é, é só fazer mais do mesmo, né? Repete, repete aquela estratégia e mão alta, mantém a distância correta e agora já tá vacinado, não vai tomar outro chute daquele. Não, não cai no golpe singular mais forte do Leon Edwards. Essa é a primeira vertente. Usman favorito. A segunda vertente é a seguinte. O Usman já é um, um rapaz que vai completar agora 36 anos. Nenhum lutador volta 100% igual de um nocaute brutal com chute na cabeça como aqueles. É, pode ser que passe Passou o auge do Kamaru Usman, pode ser que ele já venha uns 5% mais defasado e que dessa luta ele não consiga implementar aquilo. Leon Edwards é campeão, cheio de motivação cheio de autoestima, é, lutando em casa, pode fazer algo diferente. E o Ederson está numa forma física espetacular, né? A gente vem vendo ele treinando. Qual, qual dessas, duas, dessas duas teses vocês gostam mais? Cara, eu fico mais um pouco do lado de que o nocaute pode ter sido forte demais pro, pra confiança do, do Camaro Usman sabe, antes da primeira luta eu já tava, eu fui uma das pessoas que disse aqui que tava com a, com a pulga atrás da orelha que achava que o Leonardo dizer ia vencer é, obviamente é uma cagada onérica, né não tem nada de, de poder mediúnico, nem mesmo de era só uma impressão que tava e nesse mesmo campo das impressões a, a, me parece, talvez seja difícil se recuperar, principalmente tão rápido, é, eu não duvido que o, que o Camaro Usman seja capaz, né? eu não vou ficar surpreso segunda-feira que vem chegar aqui e falar, nossa, mas como é que o Camaruzma conseguiu vencer o Leonidas? De forma alguma, mas a minha impressão, o meu feeling e, a, e, e tudo que eu me leva a crer que é, por mais que ele vá ficar esperto com aquele chute alto... Podem haver outras coisas que podem acabar pegando ele de surpresa. É, ele estava realmente fazendo uma luta muito boa. Precisa fazer poucos ajustes para poder vencer. Mas a barreira, principalmente psicológica, é, de uma derrota... Pode ter certeza que, da mesma forma que o, não vai ser o mesmo Leonel que vai entrar lá, não vai ser o mesmo Camaruzma. Ele pode até... Pô, se descobrir, aí me surpreender, surpreender a todo mundo e aparecer um lutador melhor. Mas vai ser diferente. Não vai ser... A, a, aquela caminhada ali do, do vestiário até o octógono não vai ser igual. É, ele vai estar num ambiente extremamente hostil. A torcida inglesa é, é, é famosa também pra fazer muita pressão, principalmente quando é um atleta da casa. Lembrem-se também que o Leon Edwards é de Birmingham. Deve muita gente de Birmingham para Londres. O pessoal, os brooms, são bem diferentes do, do pessoal de Londres. Eles têm uma cultura... É, é, esportiva muito maior, então esperem, eu acredito, uma atmosfera é, bem pesada e claro, não vai ser novidade, nada disso, mas eu acredito que isso pode acabar fazendo uma diferença. Eu ainda acho que vê, vamos ver uma leve vantagem para o Leon Edwards é, e espero, né, posso estar redondamente enganado, inclusive eu falo essas coisas é para vocês me zoarem mesmo quando acontecer o contrário, mas espero que que na segunda-feira que vem a gente vai estar falando aqui da primeira defesa de cinturão do, do Leon Edwards. Rapaz, vou falar pra vocês que essa, pra mim, é uma luta muito, muito equilibrada, cara. Muito equilibrada por conta desses fatores que o Carlos citou. É, acho que na bola ali, na porrada, o Camaro tem um jogo mais impositivo, mostrou isso por, é, por, sei lá, cinco, nove rounds e meio, né? Não, não me lembro se a primeira luta deles foi de cinco rounds ou foi de três. três mas três. foi de três, então mostrou isso por sete rounds e meio, né? aquele chute derradeiro do Eduardo. Jornalista fazendo conta ao vivo é um problema, Carrano sempre <risos> chama Porra. a atenção pra isso, né? É o Trauma é. de qualquer jornalista é ter que fazer conta... ao <risos> Meu irmão, até um mais um ao vivo, o negócio já começa a embananar, não tem jeito. E olha que eu fiz faculdade de ciências contábeis, mas foi há tanto tempo que eu já nem lembro Pô, mais. Vai um imposto de renda aí pra mim, então, já que você não tá fazendo nada, meu irmão. Não. É, eu, nunca, eu nunca fechei nenhum balanço na minha vida, rapaz. Não sabia nem fazer o um razonete inteiro, que dirá imposto de renda aqui. Não, mas vamos lá. Assim, na bola, eu acho que o jogo do Camaro é, tem mais armas para vender e mostrou isso. Aquela imposição física ali que você falou. Mas tem a questão psicológica de ter perdido para o Edwards. Tem a questão psicológica de lutar na casa do adversário. E tem muito disso que o Carrano falou da recuperação do combate. E não é a recuperação só psicológica, é recuperação física mesmo. Do dano que você sofreu, daquela porrada do tempo curto. Então, eu acho que por isso, e claro, isso aí já faria com que as coisas se equilibrassem, na minha visão. Ah. Mas aí você tem o Leon Edwards, que vem numa fase muito boa, mental e, e, e física. Mental por quê? Vem confiante que ganhou o cinturão. E física, porque, cara, ele tá numa crescente física enquanto o Camaro já vem numa descendente, já tá um pouco mais velho, sabe? Então eu acho que por isso o Edwards leva um pouco de vantagem, mas assim, cento a mais, entendeu? Eu daria 52,48 pro, pro Edwards. Só por conta dessas coisas que a gente não pode tocar, sabe? Essas coisas que a gente... que ficam meio que subjetivas. Olha... Sabe, eu não, eu não, é a luta que eu tô assim... Ainda me surpreende se o Edward chegar e, e meter aquele chute derradeiro que ele mandou lá de, de cara logo. Pau! Entendeu? E não me, não me espantaria se o Carmaro fosse na bolinha do tornozelo dele no primeiro lance, cara. É, a gente vai ter que assistir ao vivo no sábado, porque é, vai ser um jogo de xadrez, cara. Onde vai passar essa luta, André? Na Band ou no, no Record? Onde é que é que passa? <risos> UFC Fight Pass, semana de luta Nosso aplicativo E a semana, inclusive, a gente vai ter coletiva de imprensa Na quinta, é, de tarde Duas da tarde, vai ter o resenha especial Uma da tarde, pesagem às três E aí no dia seguinte o evento começa Às duas horas da tarde, com o pré-show Uma e meia da tarde, então um horário alternativo Para a galera poder curtir, né? ali pela hora do almoço No nosso aplicativo UFC Fight Pass Olha só, e olha Aqui o Carrano e o André Basicamente concordaram, né? Eles acham que o Leon Edwards tem alguma vantagem pela parte fisiológica, tem a idade, a confiança, lutar em casa, soma isso tudo, né? é numa luta desse nível faz sentido. Agora, eu acabei de entrar naquela casa de apostas Azul de Letras Brancas, que também patrocina o UFC e começa com S, depois tem um T. É e O Portal do Esporte Radical? É, é... o Portal É, skate tal, que faz parecido, o, o coisa, né? parecido com skate. É... eu acabei de entrar lá e olha só para surpresa, vocês estão achando que o Liam Edwards é um pouquinho favorito, né? As odds são as seguintes, Leon Edwards zebra na proporção de 3 para 1. Caramba. Que isso, pai? Sério? Camaro, Usman pagando 1.42, Leon Edwards pagando 3.05. O pessoal tá, tá contando que o Usman vai repetir a dor. É aquele negócio, né? O Usman precisa ter 25 minutos perfeitos para vencer, né? E o Edwards precisa de uma conexão. Mas é. o pessoal tá indo de, de Usman aqui. E o Fiziev Gate, só para complementar aqui, rapaz, Fiquei surpresa. Fizev pagando 1,44 o Gate 3. Gate zebra na proporção cara, de 3 pra 1. Eu entendo mais essa, pra ser sincero, viu? Essa até me, me parece. Assim, eu, eu também acho que pode estar um pouco exagerado o volume, mas se você falasse comigo 3 pra 1 em favor, você curte um volume exagerado, duas... Carrano? Não pode, não, né? No barém, barém. No barém não pode. Nem normal, nem exagerado. O negócio aqui, o volume aqui é tudo no mudo. A televisão aqui é só no mudo, tem porra nenhuma. Mas eu, eu vou te ser sincero, cara. Se você falasse comigo assim, pô, favorito aí, 1,5 um pra, pra um, 2 pra um. Agora, 3 pra 1 um é muito favorito, cara. Eu, acho, eu achei surpreendente. Eu fiquei meio chocado com, com essa informação. É, e vou te dizer, mas eu sempre gosto de falar isso também, né? E se der segunda feira que vem o Camaro Usman tivesse vencido, você chegar e falar, pô, mas daí, ó, venceu. Mas não a precificação antes é a percepção. Não me parece que é uma luta que a percepção é que vai ser tão desequilibrada assim em favor do Camaro do Usman. Não, achei, achei curioso é, esse, esse número aí. Me pegou desprevenido. Isso deixa claro que a galera tá apostando no pragmatismo do Nis geriano, né? Sim. Chegar, botar para baixo e fazer aquele, Fortaleza aquele mental, jogo... né? Isso aí, pôr aquele jogo de mais. O que também não não é, não duvido de nada disso acontecer, não. Não duvido mesmo. O cara dar a volta por cima e voltar Pô, com o jogo dele é afiadíssimo. O problema é que nesse bolo todo também o, o Camaro vende algumas lesões sérias, né? Na mão. É, ele, Sim, ele é tá todo... Na mão né? O Durinho fala isso, né? Ele é todo, todo talhado, né? O joelho ferrado, é, mão lado. ferrado, joelho, é, quadril, ele é todo zoado, assim. O Camaro de ferro quadril, Renato? Ou não? não, obrigado. O Camaro Usman, <risos> ele, ele não vai ser um lutador que vai chegar 40 anos lutando, não, cara. É, é mais aí um, dois aninhos Olha lá. A medicina tá evoluindo muito, não, né, Renato. Inteligência artificial, é, micro é, coisa ainda. Daqui a pouco ele virou um homem bicentenário. O chat, <risos> chat de, de, de Piti não, não faz quadril novo ainda, não. <risos> Esperar um. Pô, cara, céu. E impressora 3D, o chat é. PT em primo, quadril 3D, pra mim, por favor, pro Camaroso. É, cara, eu acho que o Camaro tem uma aura de, de, de invencível, assim, de super campeão de invencível tão grande, cara, e por conta da idade das lesões, eu não duvidaria do cara meter essa luta contra o Edwards, caso, nocauteado de forma brutal ali, pendurar as luvas, cara. tirar a luva no octógono e falar, é, ó, também pra não... mim não dá mais, não duvido. Agora, se for o contrário, né, André, se o Usman bater o Edwards, vai embolar esse ranking peso por peso de uma forma, né, porque e ele, ele passa o Volkanov, o John Jones não vai passar, mas ele passa o Volkanov, o Mahashev vai, vai sentar e chupar o dedão de novo, né? O sonho dele era ser o número um, vai cair para quinto. Pois é, vai, que, vai, comer um, vai comer uma peça de picanha no Ramadan de tanta raiva, né? Vai quebrar o jejum de raiva, né? É, pois é, exatamente. Pois é, cara, pois é, Vamos ver o que, que vai rolar, né? Uma luta, mais uma luta desse card que a gente vai para assim, pegar a pipoca Olhos vidrados ali para ver o que vai sair de, de, de cachorro desse mato, né, cara? Agora, o Renato, você viu nas odds aí como é, que vai, como é que tá a Joanne Wood contra a Luana Dred, a brasileira, que tá numa posição boa no card, né? É a terceira importância da noite aí em Londres. Olha, entrando aqui de novo na casa do S, a JoJo Calderwood paga 1,60 e a Luana Carolina paga 2,48. Então a brasileira é zebra na proporção de 2,5 para 1. Você acha justo, André? Mas, assim, a Joanne Wood na, aí, lá na UTU, lá em Londres, né? ela é escocesa, mas é, é da já é treina em, em Londres e tudo há um tempo. Ela é como se fosse a Chris Borg lá, vai ser ovacionada na hora de entrar, ela tá nessa posição do card, não é ator. Porra, André, deixa desculpa, mas é, essa comparação da Jojo Calderwood com a Chris Borg doeu aqui no meu, no meu <risos> apêndice. Não, mas, eu digo, se, se assim, as então... duas, tá, pô, colocar essas duas na mesma frase, se não for assim, Chris Borg luta e ou o Jô Caldeut faz algo que também é conhecido como análogo à MMA? <risos> não, eu digo por conta do... Não, uh, do fanfollowing, eu entendi. Público. Eu entendi é do, isso aí, do fanfollow, fan é isso aí. É follow ou following? Não sei. Following, following. Following, é. Por causa disso, de favorita dos fãs, né? Não não tô comparando de jeito nenhum a habilidade técnica. Eu acho que em pé pode complicar, acho que o caminho mais fácil para a brasileira seria botar para baixo e tentar jogar a, com a KD de, de costas no chão, que é pior para ela, entendeu? Mas entendo o favoritismo da Wood. Da Bom, antes da gente terminar, deixa eu ler aqui a opinião de alguns membros do canal do Sexto Round. Daniel Mazadomedov. Tô com pressentimento de que vai, esse vai ser o evento da zebra. Edwards e Fizev, não sei se é zebra, tendo suas mãos levantadas. Não, são. Não, o Edwards é, é zebra, o Fiziev é favorito. Vou apostar 1% do novo salário do Carrano nesses caras. Já dá para comprar um carro novo. Tá ganhando tanto assim, Carrano? Que isso, cara? Tá doido? nem um pouco, inclusive. Ó, o Iago Gomes é o contrarian. Deve acontecer a mesma coisa que na primeira luta. Não vejo o Usman passando muito trabalho, não. É, e deve dar Gate, apesar da, da minha desconfiança no queixo dele. Então ele vai de Usman e Gate, que são companheiros de, de treino, né? Estão treinando juntos pra, é pra esse card. Como é que ele chama mesmo? É o Iago Gomes. Iago Gomes Whitman. certamente. Então é um parente do Trevor Whitman lá. O Eduardo Santiago tá profetizando. Algo me diz que o Gate vai trazer o Wrestling All-American pra jogo difícil, né? Será que teve um juízo essa altura do campeonato? É, o problema é o seguinte, né? Porque se apostar que o cara vai criar juízo e, e tomar tenência, depois de ficar apanhando consecutivamente na cara, A tendência nesse esporte é o contrário, né? É o cara ir perdendo juízo ao longo da carreira. O Ricardo Xavier de Oliveira, que é o Ricardo de Medellín, né? Teve na live dos membros essa semana. O Edwards vai ganhar, e isso é bom pro UFC. Ele é o número certo pro Conor disputar o terceiro cinturão. É <risos> Você acha isso? que o Conor aceita o Leon Edwards ou Carrano? Pô, que isso, cara. Tá louco, imagina. Venderia pau caramba, né, se fizesse lá na Inglaterra isso aqui, mas não vai nem a pau irmão. o Israel Lopes está dizendo que o Usman vai ser nocauteado no primeiro round, o Justin Gates faz a dança da galinha, mas vence no final do primeiro round com um lindo nocaute o é, Lucas é, Justin Carvalho Gate, Justin Gate aposta na, na, faz a dança da galinha na casa de aposta, paga um centavo para cada um é. milhão apostado, né, não é, não é bem uma aposta ousada oh, o Lucas Carvalho diz que o Usman vai debulhar o Edwards na, na grade com direito a open bar de pisão no pé aí vai ser chato, né, todo mundo aqui de Usman Ó, o, o, o Ali Abdul Hamid, o Usman vai ligar o senso de urgência e vai amassar o Edwards aí a gente entende, né, porque o Edwards é zebra na, nas casas de apostas, porque a, o grosso aqui do público tá, tá todo mundo no, no, no Usman ó, Jaburanga, Usman amassa Edwards, é, o Wesley tá dizendo, vencendo ou perdendo vai ser a última luta do Usman com 77 quilos, vai subir de categoria pois é, né, cara, se o aí tem o lance do Adesanya, o Dana White falou isso, né, de como o Merab de Vasco Livili tá no sal por causa de, de não querer lutar com o Sterling, né? E o Adesanya também, de repente, travou os planos do Usman de subir para 84 quilos. Ele, inclusive, foi campeão do Tuf com 84 quilos. É, pode o ser Twitter que agora. Dele é o Usman 84 quilos. Pois é. <risos> pode, social, ser, pode ser que agora com o Poatan lá ele se anime, né? Vamos ver. É, é uma teoria interessante. Ó, Wagner Trovo, Wagner Silva, uh, Usman, Usman. O, o Wagner Silva tá dizendo que o Usman vai dominar. Uh, o Aleph Ribeiro, o Usman vai ser mais agressivo, vai amassar. É, o Usman vai retomar o cinturão. O Eduardo Moreira junto. É quase unânime. Poucas. Ah, só o Luciano Ferreira tá dizendo: o Usman e Edwards vai ser no contas por dedada no olho do Usman. Aí é, é muito específico, né? É, ah, não, o Igor. E o Edwards, por mais uma dessa não tem condição na carreira dele, não, né? Pois é. é o Igor Espacho tá dizendo: Edwards vence mais uma vez e o Fizé vai, fa... vai parecer fazer fácil. Vai parecer fácil, nocaute. Ó, Nicolas Cartana, não consigo entender essa desconfiança de todos no Usma. Ele vai dominar o Edwards. O Usma recupera a cinta, segundo o Leonardo Santiago. Cara, é, eu não estava entendendo muito aquelas odds de 3 para 1 do Edwards, mas agora está fazendo sentido, né? O, o, Muita o gente para corpo... me zoar segunda-feira. Se, se eu tiver errado, hein? É, o Gabriel Pitbull Oliveira tá falando, o Wisman vai voltar pra e fazer 50 a 45, sem, sem muita margem, né? Bom, não, não é impossível, né? Vamos, vamos ver o que acontece. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você, melhoras aí da garganta, que tá ferida, é, que você retorne, retome... Hoje meteu atestado, né? Não trabalhou hoje, hoje eu achei o que tá bravo. Mas, trabalhei de casa, pô, é para descansa carregando pedra, pô, é difícil, eu eu também tinha testado, era reunião, e-mailzinho, na hora que eu falei que já tava conseguindo falar de novo, me meteram numa chamada lá, complicado. Ó, Carrano, um abraço para você e quero saber se temos o um abraço da cobrinha também. Renato, temos o um abraço da cobrinha, sim. Esse, esse evento do final de semana, inclusive, poderia nos render alguns abraços da cobrinha, mas eu vou deixar um específico aqui que ficou. Eu acho que até a sua resenha, inclusive, pós-evento foi meio abraço da cobrinha. Eu podia dar um abraço à cobrinha, por exemplo, para o Alexander Romanov, que perdeu a luta para Alexander Volkov, que é famoso por ter gameplays brilhantes, por exemplo. Seria um justíssimo na abraço da Cobrinha, foi nocauteado aí com dois minutos de luta, mas eu vou dar uma abraço da Cobrinha aqui, é, que na verdade é meio que um puxão de orelha e um alerta pro nosso querido Pioterian, e eu explico por quê o, nos últimos anos foi derrotado pelo Merab de Vachilivi, fez aquele antijogo tradicional e característico dele, muita gente falou, ah, talvez ali meio que chorar, não sei o que, mas é o seguinte nos últimos anos, pelo que me parece pelo menos, é, o Pioterian que é um cara que é muito bem quisto pelo público, né até porque luta realmente pra frente, é, é, é sem sombra de dúvidas um dos caras mais talentosos da categoria, me parece ter se acomodado bastante nessa posição é, de ser um cara que é notoriamente um dos melhores da categoria, para muita gente o melhor. E tá fazendo pouco dentro do octógono pra poder justificar. E a gente tá vendo as ações dele só caírem. Stanley, vai só é, o Jamen Stanley, o Patati, o Merab, todo mundo vai passando, vai passando e o cara vai ficando pra trás. É, o, o cavalo selado não só passar várias vezes. Então fica o abraço da cobrinha pro Péterian que parece que tá dando muito ouvidos essa história de que, ah, perdi roubado, fiz isso e tá é, faltando um pouquinho mais de sangue no olho aí pra poder correr atrás e sair com os resultados. Não é possível que tenham rolado seis conspirações seguidas contra ele, né? Não é o caso. Então fica esse puxão de orelha, barra, abraço da cobrinha para o Piotr para que ele não precise aparecer nesse quadro mais. E sim, a gente está falando dele aqui como um futuro, é, um, de segunda vez campeão, alguma coisa do tipo. Meu querido André, melhoras aí, força nessa jornada. A gente foi tentar marcar um almoço na próxima sexta-feira e a sua resposta é que sexta-feira você não almoça, né? Você vai almoçar quarta e domingo, né? Basicamente pela, pela rotina. Mas muita força e quero saber se temos um abraço do Pachequinho. Pois é, cara. A rotina tá puxada, realmente. É, eu achei que o Carrano ia fazer uma, uma piada, né? Que ter o Aljamain Sterling como campeão é ruim. Mas pior ter Ian, né? Achei que ele ia fazer essa... Nossa, que é isso! Pode Ixi, ah, sem brincadeira nenhuma. É por isso que o seu salário é três vezes maior que o meu do né, Renato. Não tem a menor coisa. Cada centavo investido tá na vossa pessoa é justificado. Não, que coisa maravilhosa. Que isso, cara. Eu aprendo muito. Vou sair aqui, do estádio, vou pagar ingresso de novo e vou voltar. Eu sei que essa hora nossa audiência, nossos amigos aqui do, do sexto round foram ao delírio com essa piada maravilhosa. é Só vai ter que pausar então, o podcast, André, para poder ir e voltar, porque senão não vai conseguir. Pois é. Bom, vamos Vamos lá o é, um abraço do Pachequinho dessa semana, rapaz, vai pro Bruno Bulldog Silva, cara moleque ficou quase três anos parado voltou, pegou o moleque Tyson Nan porra, experiente Tyson Nan meteu-lhe uma bicuda no queixo deu, deu um meme maravilhoso, a cara do Tyson Nan ficou bizarra, depois deu satisfeito foi lá, apertou o pescoço levou mais um bônus de performance terceiro bônus seguido do Bulldoguinho que é um cara pequeno pra categoria mas tem uma mão pesada no cauteia e agora finalizou, faixa preta de jiu-jitsu. Então, três lutas, três bônus de performance. Depois de três anos parado, ele voltou desse jeito. Então, tá de parabéns. Poderia dar o prêmio também pra Ariane Lips, que lutou bem. Pro Vitor Petrino, que fez uma ótima estreou uma guerra contra o Anton Turcali, já no card principal. E levou o bônus também. Levaram o bônus de luta da noite. Mas eu vou, eu vou deixar aqui pro Bruno Bulldog, e, pô, pelo tempo parado, pelo terceiro bônus seguido. Então, vai pro Bruno Bulldog, que eu acho que já é, é bi ou tricampeão aqui do abraço do Pachequinho, cara. Eu me lembra que eu já dei o abraço Olha. pra ele algumas vezes. foi. Tem um você que fala Piotr Uian e chamaria falaria Lips, que não falaria Ariane, limbis que é brincadeira também né eu vou ter que revogar aí <risos> todos os elogios que eu acabei de fazer para você é, Já tem um, é um membro difícil. aqui do, do tem um membro aqui do podcast acho que é Bi também mas embalando é aqui o, o essa semana <risos> Isso, um grande abraço que, a todos, meus que queridos. Lembrando, vocês podem escutar no, pode, no áudio, ah, sei lá, no Google Podcast, é. Apple Podcast no Spotify. Deixa por isso mesmo, fica o mistério. Tchau, tchau. It's all over!